Carregar, dá shift depois carregar novo, pô. Você ficou dando a cabeça? Ah, você. Se liga, ele vai dar. Ele já tá um lá. Quem? Mapa aí. Tô bom, tô Dá life, filho da puta! Caralho, tu tá errando tudo! Oi, amigo. Aqui, Dan, atrás de você, pô. Caralho, tu errou tudo, porra meu irmão, velho! Caralho, velho! Ele errou granada! Ele errou tudo! Tudo que seria possível errar, ele errou! Ué! Ué. Toma lixo! Que lixo, velho! Tomar no cu, velho! Olha como é que o cara morre! Olha como é que o cara morre, velho! O que baixo quis fazer aí, velho? assassinos baixo né? Assassino escrito. Eu sei que, eu, que o baixo não apareceu no vídeo. Eu não olhei ele só no final. Né? Aí, já vem. É, esse filho da puta aí foi o cara que ganhou a partida. Olha como é que ele matou você. Deixa eu ver. Olha aí. Olha, meu Deus do céu! Olha o outro! Olha a desgraça absurda e muda. Petaplético do cacete! Puta que pariu, velho! Isso é melhor. É. Mas vem rápido pra cá, vem pra cá, rápido! Dá essa ult, filho da puta burro! É. Bicho burro, velho! Como é que tu. Tu tem a ult de uma diva, velho? Tu troca isso, velho! A ult da diva eu faço... Eu faço. Eu faço a noite, é o pato que conseguiu, mano. Aliás. Vale a pena não, velho. Vem pra trás, vem pra trás. tá É, não vale a pena Pra mim, na minha opinião não vale a pena velho Até a só pra ultrar, tá ligado? Eu segurei essa Come, como é, nele, dele, tá com um! Segurei esse caralho, porra! De headshot tá meu irmão! O cara vem lá de cima toda a pega hora. Pega Renhard, pega Renhard, pega Renhard. Pega a Renhard, hum. tira, pera aí. Morro, morri. Ah, velho. Ah, velho. Tô com 7 mil já. Vocês hum, é. ah, têm é que focar, pô. Vocês estão perdendo ah, porque vocês não tem ali. noção, pô. Tem que encerrar reagrupar aí. Tá todo mundo em 1 aí e tá morrendo. Eu só morri, sinto bem no jogo, respeito. Só morri uma, só. Um ponto, Cinco meses é muito. Cinco meses é muito, pô. Trago, ah, bora, dragão. Ó, em cima aqui, de novo. Filho da puta, fica aí. E yeah, aí, nega, travou todo mundo agora aí. Como é que tá ah lá, a nega lá. Boa, Ah, velho, esse cara de novo toda hora esse que dá pra. Puta, ele mata no geral, velho. Matei o suporte. Trocou, trocou. Levei, levei, levei, levei! Uh, Vitória, pô! Traga, traga, traga, traga rápido! Porra. Tô entregando, caralho! Entrega, porra! Tem mais um, e... porra!